Senhor Presidente, o que nós estamos fazendo aqui, de forma alguma, é atrapalhar o projeto. Nós estamos fazendo uma discussão que é importante sobre a demanda de ajuste fiscal. E essa casa tomou uma decisão correta no debate anterior da LDO, que é não deixar que as comissões se posicionem sem o devido debate. Porque a maior parte dos parlamentares que hoje estão no plenário não sabem exatamente aquilo que estão votando. Mas aquilo que nós estamos votando tem um impacto gigante, porque muita coisa chega para a gente na hora aqui no plenário. E o ajuste fiscal do Distrito Federal tem impacto enorme. O, Claudio Abrantes acabou de dizer, o deputado Cláudio Abrantes acabou de dizer que o projeto chegou redondinho do governo. O projeto chegou lá do governo Hollenberg, lá atrás. Esse projeto está sendo votado agora. Não é nenhum projeto do governo Ibanez. Então é esse projeto que está sendo debatido agora sobre ajuste fiscal. Nós precisamos debater quais são as condições que o Distrito Federal quer estabelecer o seu endividamento e se ela quer. Como que ela vai pegar empréstimo com o Governo Federal? E como ela vai se enquadrar nesse processo? Né? Isso eu digo do primeiro projeto enviado à Casa. Então, esse é um debate importante. A COF designou, relator na hora sobre a emenda, não teve tempo de discutir, até porque é uma emenda de plenário, né? Obviamente. Então, assim, eu acho que é uma discussão que precisa ser aprofundada. Por quê? Nós estamos vivendo no Brasil um superendividamento dos estados que tem gerado impactos enormes nas políticas públicas. É o esvaziamento das políticas sociais, é o cancelamento dos concursos públicos, privatização de empresas estratégicas. O que aconteceu no Rio de Janeiro é absurdo. E a nossa emenda, seu presidente, diferente do que o deputado Cláudio Abrantes falou, concluir, ela, não inviabiliza, ela não inviabiliza o projeto do governo, porque a nossa emenda trata da lei complementar 19, Para deixar muito claro que em caso de privatização de estatal, ou de mexer no regime jurídico dos servidores, é preciso ouvir essa casa. Se essa casa não quer debater privatização e não quer debater regime jurídico do servidor, que é estrutural... Então, acho que isso é muito importante, a gente deixar claro esse debate no dia de hoje. Acho que não tem clima para votar, até para a gente poder entender melhor esse ajuste fiscal. Entender ele com mais profundidade. Eu queria defender a emenda, que eu acho que é uma emenda importante. Inclusive, tem uma emenda que eu não sei se foi incorporada ao texto, que é a emenda 01, apresentada pelo deputado Júlio César. Olha, deputado Rafael, uma emenda que, apresentada pelo deputado Júlio César, né, de, uma, de uma coloração ideológica diferente da minha, que fala exatamente isso, que deve ser feito consulta a essa casa em caso de endividamento, deputado Martins. Lá no ano passado, o deputado Júlio César disse que não seria uma autorização abstrata para o governo pegar empréstimo, que em caso individual, de termo aditivo, essa casa precisava ser consultada. A gente não pode dar um cheque em branco para o governador. Então, acho que é importante que essa casa seja consultada nesse processo. Por isso que eu pedi a vossa excelência, com base no regimento interno, a verificação do coro. Acho que não temos que votar isso hoje. Aqui, né? E aí eu acho que, é, se formos votar, eu queria fazer o um apelo para que essa emenda pudesse ser aprovada. É que a justificativa do governo para negar a minha emenda é que a emenda inviabiliza novos termos aditivos, o que não é verdade. Mas então quer dizer que o governo quer negociar nos novos termos aditivos as privatizações, que foi o argumento que o governo me deu. Se inviabiliza, o governo quer negociar a privatização, tem que explicar melhor para os parlamentares. O que eu estou dizendo aqui é que eu, do PSOL, não estou nem querendo votar contra hoje. Nós queremos entender melhor o significado desse PAF. E o governo pode esperar até amanhã para explicar. Isso é importante ter colocado aqui agora. Óbvio que nós somos contra um ajuste fiscal que prejudica os trabalhadores e as trabalhadoras. E essa nota para nós não é referência, já que a nota alta é o Rio Grande do Sul que hoje tem os piores, os piores índices de pagamento dos servidores, pagamento do, dos reajustes. Então, assim, essa não é a referência para nós. Então, essa questão da votação do PAF hoje não é urgente. O DF hoje já pode assinar, porque está em vigor até 2020. Ainda temos aditivos de empréstimos, de créditos, deputada Júlia. O governo pode assinar e pode fazer, inclusive para obras importantes. Não está impedido okay, e essa votação hoje não vai atrapalhar nesse sentido.